O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa Então Marta disse a Jesus Senhor, se tivesses estado aqui Meu irmão não teria morrido Mas mesmo assim Eu sei que o que pedires a Deus Ele te concederá Respondeu-lhe Jesus Teu irmão ressuscitará Disse Marta Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição No último dia então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela, sim Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podemos sentar Falar de Marta, Maria e Lázaro é falar de hospitalidade Esses irmãos são aqueles com os quais o Senhor tem uma proximidade muito bonita Não que Jesus tenha uma relação de exclusividade com essas pessoas, mas uma relação de amizade. O Senhor sempre foi afetuoso, misericordioso para com todos. E a esta família o Senhor manifesta tudo isso, mas de uma maneira mais próxima, porque ali em Betânia, onde fica a casa de Marta, que certamente era aquela irmã que despontava como uma líder na casa, Jesus encontrava a acolhida e um lugar de descanso. Petânia, casa do pão, é o significado do nome desta cidade. E certamente Jesus comeu também o pão à mesa desta família. Lá onde Maria, a sua amiga, com serenidade escuta o Senhor Dela nós aprendemos essa necessidade também De ouvir a Jesus, de nos deixar formar por Ele Lá onde Lázaro, no um episódio do Evangelho de hoje Morre e se deixa ressuscitar pelo Mestre Esta ressurreição que na verdade é uma amostra da ressurreição com R maiúsculo Que vai acontecer Após O julgamento final Jesus faz esse reavivamento De maneira que Lázaro agora torne a viver Sinalizando aquilo que ele vai realizar No fim dos tempos Quando também nos ressuscitar Lembrando-nos de que Já nesta vida nós podemos fazer a experiência da Páscoa, de morte e ressurreição. Cada vez que nós perdoamos alguém, cada vez que nós decidimos, por meio da confissão, a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova, cada vez que nós nos renovamos, nós também ressuscitamos. Tudo isso acontece como um ensaio daquilo que acontecerá também quando de fato morrermos, e em Cristo ressurgimos com Ele. Por fim, Marta, aquela mulher prestativa e certamente também um tanto ansiosa, que vai ouvir do Senhor com afeto, mas também como uma palavra de alerta. Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas, mas apenas uma é necessária que era justamente ouvi-lo. Jesus não está desconsiderando Marta nesse momento. Ele está dizendo que na ação dela é necessário que ela esteja sempre em sintonia com ele. É a palavra do Mestre que vai mover cada ação desta mulher. E hoje nós vemos Marta, de certa forma, como protagonista desse Evangelho. Esta família está em luto, porque um membro dela morreu, Lázaro. O Senhor tarda por aparecer, mas Ele vem na hora certa. E Maria, já tomando a frente, diz Senhor, claro que com afeto, mas de uma certa forma até mostrando a expectativa dela. Se o Senhor tivesse chegado aqui antes, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que o Senhor é a ressurreição. Eu, aliás, eu sei que Ele ressuscitará no último dia. E depois disso, ouvindo a Jesus, ela vai se dar conta de que Ele é a ressurreição e a vida. Jesus é aquele que foi tantas vezes acolhido por esta família e agora acolhe Marta, consolando-a. Maria é aquela que... Na docilidade, ouvia o Senhor, mas agora não tem nem forças para se levantar. Marta é aquela sempre solícita, e ela se levanta, mas se levanta até mesmo de uma certa forma, cobrando de Jesus uma atitude que ela achava que ele deveria ter tido antes. Jesus ama cada um do seu jeito, e Ele mostra que Ele é a ressurreição e a vida. E nós vamos ver nas páginas seguintes, que Lázaro, depois de ressuscitado, não é? certamente segue o seu caminho, como Jesus também vai seguir a sua missão, embora a palavra não nos fale, nós supomos que Lázaro veio a morrer. Logicamente, não é? Porque aquilo que aconteceu ali foi como uma amostra do que Cristo fará definitivamente, quando vier na sua segunda vinda para nos julgar, nós não ficaremos para sempre nesta terra. Ainda que seja o anseio de muitas pessoas, e hoje se fala de uma ressurreição por meio da ciência, e há até mesmo quem pague muito por isso, congelando corpos, acreditando que um dia a medicina, a tecnologia seja capaz de ressuscitar as pessoas. É o medo da morte que assombra a muitos e faz com que as pessoas fujam dessa realidade tão natural. Jesus hoje mostra que ele não impede toda e qualquer morte, porque o próprio Lázaro morreu. Mas ele é, é aquele que se apresenta como a vida em plenitude. E é por isso que ele permite que Lázaro volte à vida para que todos se convençam do poder de Deus e do plano que Ele tem para nós. Hoje, olhando esta família, nós olhamos também para a nossa. Irmãos que nos ajudaram tanto, irmãos com os quais talvez nos desentendemos em algum instante, mas pessoas, para aqueles que têm irmãos de sangue, que são muito importantes, porque conviveram ou convivem conosco na formação do nosso caráter, na capacidade que nós vamos desenvolvendo de dividir, de compartilhar as coisas, de compartilhar a vida. Amigos do Mestre. E tudo isso também nos aponta essa experiência de Jesus com os seus amigos para as nossas amizades, como a amizade é importante, Santa Catarina de Sena vai dizer que a amizade que tem por fonte o próprio Deus jamais se esgota. Também nós precisamos cultivar a nossa amizade na oração, no diálogo, na abertura, na transparência. Com os amigos podemos ser quem nós somos sem ficar medindo palavras, mas também com os amigos podemos talvez nos desentender e precisamos ter a capacidade de... De, além de ser verdadeiros nos reconciliar que hoje nós possamos ver o grande dom que é a família com todas as suas imperfeições, mas acima de tudo com a sua beleza que nós possamos ver a amizade como uma dádiva, não de pessoas exclusivas que nós temos no círculo fechado, mas como pessoas que numa relação muito sadia alimentam a vida e nos dão ânimo para trabalhar, para servir a outros mais, para compartilhar a nossa existência. A família de Marta, Maria e José, junto a Jesus, é símbolo daquilo que acontecerá depois desta vida. Quando nós, reunidos no reino dos céus em plenitude, esse reino que começa aqui, mas que terá plenitude lá diante do Senhor, Todos seremos irmãos e irmãs, como estes também, em torno de Jesus, que é a ressurreição e a vida. Sigamos o nosso caminho, valorizando os laços de amizade, valorizando a nossa família e acreditando que Jesus nos dará a ressurreição. Vamos ficar em pé? Juntos? Vamos